Saudações internauta, seja bem-vindo! Hoje vamos jogar... Mortal Kombat 2! E vamos no hard! eu vou escolher... Scorpion! Eu me chamo André e você está no os jogos! E já vamos começar enfrentando nosso clone!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 FLAWLESS VICTORY! E agora, Reptile! Opa! Ha! Fatality e agora, Melina. Opa. Get over here! Opa! Ha. Fatality! E agora Sub-Zero! VEM CÁ! Nossa! Congelado. Ah, tá no rádio. Toma. Fatality. E agora, Quitana. Foi isso? Opa! Haha! <risos> Fatality! E agora, Jax! Volta aqui! Fatality do Scorpion é cima, cima, soco. Fatality! E agora, Liu Ken. Lembrando que pra passar pra fase especial você tem que derrotar só com chute, hein! Opa! E quando aparece o carinha do Toast, você aperta para baixo e bloqueio. Essa é a outra fase especial! E agora vamos enfrentar Smoke! Eu fiz com ele o que ele o que ele costuma fazer com a gente. E agora? Vamos enfrentar Jade! Get over! Opa! <risos> Ele é imune a magia! Caramba, Scorpion sem magia! Nossa, agarra no ar Pra agarrar no ar é, é só apertar o bloqueio, bem na hora Se apertado na hora certa, engole até a voadora Ah, cartada da aérea Droga! Bom, pelo menos não perde um crédito. E agora Shenzung! Volta aqui! Já pro espeto! Ahá! Fatality! O stand Fatality é frente, trás, frente soco. E agora, o mais difícil do jogo: Quintaro! Isso! Socão nele! Opa! Toma na cara Ah, moleque E agora Vamos para o chefe final Shoukan Opa! E passou para outro lado. O louco! Que isso? Ha! Eu, hein? Entendi nada. É isso aí! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo!